Alguns homens, mesmo casados, costumam ter mais de uma parceira sexual. Mas nem sempre eles estão preparados para viver estas aventuras. Amor, esqueceu a camisinha. Se para você pular a cerca é inevitável, pelo menos não evite o sexo seguro.